Bom dia, rapaziada. É o seguinte, estamos saindo de casa agora. Já estou pronto aqui para uma nova aventura. Eu e a dona Francine. E a gente vai mostrar tudo para vocês. Vamos até uma cascata lá, uh, perto de Sintra. É isso aí, continua acompanhando, segue a vinheta. Lá pro, pra cascata uh, A gente vai encontrar a Rapaziada ali na estação vamos todo mundo junto Isso aí não somos patrocinados Mas se quiserem é? patrocinar Olha o oh, rato. rato Quase Rato de aze ah. <risos> Tá bom <risos> Aí rapaziada, deixa eu tirar essa máscara aqui Tá toda suja, de chocolate. É um Já encontrei a gurizada aqui Cris, cheio da estileira ali ó Cheipado <risos> Fizemos umas compras no continente E agora estamos indo Vamos em busca da cachoeira aí Inexplicável <risos> E continua acompanhando Rapaziada Ai, Não posso tirar minha massa, tá toda suja de chocolate Seguinte Estamos aqui com a tocha olímpica o Cris Aí ó achamos um lugar especial no, no autocarro que ó Cinco, um do lado do ator, E o Cris ali no meio <risos> Agra Agradecimento ao Luiz que não veio, deixou o Cris sozinho e abandonado <risos> É nóis Daqui a pouco a gente mostra a cachoeira lá Se tiver cachoeira, velho. Né? O autocarro acabou de ir embora Depois de quantas paradas? Vé? 59 59 paradas o Cris tá chumando até aí, ó. Caraca, caraca. Mais uma aventura. Caraca, caraca. A gente tá indo pra lá, ó. Vou andar 30 minutos. E é isso aí. Bora. E aí? Estamos na trilha aqui pra ir pra cachoeira. Tem um showzão, não abandonou. Um achei que ia ser mais intenso um pouco, mas por enquanto só asfalto. Vamos ver ali na frente. Eu acho que é ali na frente onde é é o começo da trilha, não acho que não é a cachoeira. Vamos ver. Ah. Sim. E a gente se... a gente se deparou com a Plaquinha, Cascada do Mourão, o Guilherme escutando a música dele aqui, da... do que que é mesmo? É, o... é a abertura do canal, ah, é o Clube das 20, a gente parou pra descansar aqui, tá metendo um sanduba ali, um lixão. e bora, partiu? Bora, pra cá, pra lá, é e... nóis. Então rapaziada, e... chegamos, chegamos na, na cachoeira, cachoeira. <risos> nossa, cachoeira. vai, vai, tu é o primeiro, pulo ali, yeah. bora? Bora. <risos> Eu acho que é pra lá. Deve ser essa cachoeira mais pra cima, será? Não sei, a gente vai procurar aqui agora. Bora. Começo da trilha aqui. Bora lá. Aqui? Aqui? Não. Acho que não é reto. Eita, só não cai? Vamos na É bom, na frente, estamos atrás É ó, quase caiu agora Caiu nada? Caiu sim E é, agora vamos ter que entrar naquele bequinho oh, é. aqui <laughs> Vamos descer aqui então Vamos descer Boa Ok, vamos ver com the Tá, dá a mão ali pro Cris agora, ajuda a princesa. Ih, recusou, recusou. <risos> tá aí a cachoeira aí, ó. Ó o rio, que a gente vai tomar banho. Esse Valeu. aí. Irado. dar a pena. Tá, que... ah, agora vamos né? pra onde? Vamos pra lá, acho que pra cima, não sei. Dá pra ir pra lá. Bem com o Guilherme disse. Ah, tô no Giti, pra lá. Pode. Será que a gente vai encontrar a cachoeira? Você vai ver no próximo episódio. Vai dar <risos> <entrar> mais. <bombom, risos> <risos> ah, tá louco. De Sintra. A cachoeira. uma Dá mais Hã? Entra aí que a gente vai. <risos> Super cachoeira, ninguém entra ali, fica imortal. <risos> ah, tem um lugar. Pedra que não foto. Ah, mas aquela ah. linha tá no sol, né? A foto vai ficar mais bonita. Ah, vai dar coisinha. Cuidado, não cai. Não cai. Isso aí, correndo bastante água da cachoeira. Chegamos finalmente Onde é que tá a corredeira lá? Tá muito pouca água Já me se aventurando Vamos ver aqui se a gente consegue tirar umas fotos E aí rapaziada, chegamos Estamos aqui na cachoeira de, meu porco, Marão, aqui. Forte Ansos. Ansos, cachoeira de Anços, Cachoeira do Grelho. Tá correndo. <risos> tá correndo um fio d'água ali, acho que não... tem alguém mijando lá em cima. É, acho que o pessoal tá alimentando lá. Daqui a pouco vai a gente ali para experimentar a cachoeira. ah, vamos subir ali. Né? Sim. A gente Sim. vai pular lá de cima. Tá. A gente vai ver, ali, tá, a água tá bem funda, dá para pular. Então. Tá e isso aí, vamos dar um tempo aqui tá. e depois a gente vai ver o que faz e continuar mostrando pra vocês. Tá gravando pro YouTube, tá gravando? ó. Tá gravando, vai. Pelo gravando, lá, deixa eu dar compromissão. É, agora vai, eu tenho que tapa. entrar. Será que Ele vai entrar. <risos> aí tapa, tapa um pouco mais. Vai, um pouco Felipe! Aí, ó, vai. aí é o, a lagoa do de Lázaro. Aí tá as ele aí, já. Vai, aí, ó. Tá até a cabeça, vai. Não, do, é mano, vídeo? É, é vídeo? Merda, é vídeo. Ó, seus fãs <risos> estão te assistindo, hein? Eles vão ver essa vergonha. Vai até o final lá. Tem que entrar do cabeça. É, não Eu pode pensar muito. Água aqui pra vocês, Mergulha no 3. Tá, tá, tá. Ah, não, claro. Deus o livre. A <risos> gente vai tentar lá. Vai tu também. Vocês dois aí, é. ó. Ah, dobro. Ah, Essa é a pior parte. É a parte da aspiração. Você sabia que nesse tipo de água costuma ter um vírus? Ô oh, meu, isso aí tem até um. Que deixa seu pau mole. Vem aqui dentro, Vamos Fazer um making off agora. Da... O ah, tu já contrai sozinho tá que? tá que ah, tô aqui, ah, que Tá aqui? Tá boa a água, Guilherme. Ah, tá melhor que o mar. Já tá pedra aí no mar, que... Também tá estranho Acho que sim. Vem meu! Falta tu só, Cris. Vamos, Cris. Vamos, Cris. Bora! Vamos, já vamos, já o canal aí é avanço, vai Ah Cris, que feio, vai regar aqui na eu, frente eu das sou, pessoas eu sou, eu sou o cara da voz do fundo <risos> Da dublagem Tá aí? vai entrar na água? Eu tô entrando Bora? Ai, tem umas aqui. eu não posso entrar mais Ah, pior que não trouxe mais roupa ah. Tu trouxe roupa? Eu trouxe roupa? Não. Ah, o Fred não trouxe. Tu trouxe? O Felipe não Eu, eu trouxe. Não trouxe. Eu trouxe. Por quê? Por quê? Pra botar seu matrimonho? Tá, deixa eu... Ah, tu dá mãe. Tu não trouxe? Não. <risos> Daqui. Fede. <risos> dá o telefone. Ah, peraí. Filma aqui o agachamento de sumão, faz aí. Um trícepe de pedra. Uh. Preparando agora pras fotos. Uh. Deixa eu fazer uma, ali, peraí. Fazer uma oh, aqui, peraí Engaixamento, se move pra ela Meu Deus Tudo pra foto perfeito <risos> Tô quase pronto então, Rapaziada Paramos agora para fazer um lanche, comer umas, uns carboidratos e tomar uma proteína. Tem whey aqui que eu trouxe. Não, o Guilherme, mentira. trouxe daqui, tá ó. Eu trouxe. Whey e creatina? É. Whey para todo mundo. O Guilherme é... tá só no sanduíche ali. agora que a gente saiu, quando você bateu o sol ali, a água ficou transparente. Não sei se a gente vai voltar ali para dentro. Ah. Não? Já botou tênis, lá. Ah, vamos de tênis mesmo. A gente vai explorar mais um pouco aí. E é isso. Ah, aqui tem uma descidinha, tem uma escadinha. É, rapaziada. Mostra ali, ó. Estamos aqui no outro lugar. A gente está ah, descendo. Ah, aqui uma foto né? é. É. Vamos descer aqui, ó. Tem tipo um, um degrauzinho aqui, ó. Ah, calma aí. Eu não vou conseguir filmar e descer, não. Ah, filma aí, então. Se eu cair, daí vai ficar engraçado. Não pode descer. Eu vou ter que usar a tua. A tua amostra que tu caí. Pipe! Eles... Eles são ali, ó? Vamos, Guilherme! Aqui, ó, tem espinho aqui me agarrando. <risos> é. Bora! Espera, espera, para! Não tem espinho, vamos, eu passei por aí a mil por hora! Deixa eu mostrar ali pra galera. Aí a gente veio. Aqui yeah. ó. Tá atrás do, do Felipe, né? Eles estão ali na trilhazinha. Vai. Rapaziada, a gente chegou aqui numa clareira. Passamos por umas trilhas. Isso aí, a trilha continua ali. Não sei se a gente vai ir. A Fran não quer ir. Ela tá morrendo de medo. Ninguém quer isso, só tu quem. Ah, pô, a gente veio pra ver a trilha. Legal. Mas é isso aí. Agora o Cris tá na chefia aí da trilha, lá na frente, ó. Vamos, Bo... <risos> bro. Isso aí, a gente tá... Chegou no final ali, não tinha mais saída pra lugar nenhum. E daí estamos voltando. A gente tá vendo pra onde o Cris vai e a gente vai pro outro lado sempre. Aqui. Aqui. É do filme, olha aí. Do filme A Bruxa? É de terror? Hum, é de isso que... aí, olha isso eu aí. aí, mar... aí Marca o caminho. Sai daí! Caralho! Agora tá uma obiçoada. Mano, eu tô me sentindo no... National Geographic. Siga. <risos> Não espera. <mas>, <risos> Estabiliza, estabiliza. Bora! Eu tô com a câmera na mão já aqui, pai. Vai. vai aqui, dá aqui é muito.. Crianne, dá mão vai, aqui. Primeira Bora? Primeiro é tranquilo. dá a, primeira, a, primeira. Vai. É a primeira primeira. Bora? Aqui. aqui que é foda. Dá na mão. Aqui, uma pedra aqui. Caiu! Cu. Ah, e tá aqui. A agora? Tem outra, a pé e eu? Maravilha! Tem um também? Dá a mão. mãozinha aí, ó! Não precisa. Ah, Maravilha! O oh, bicho, o oh, bicho, tira, tira, tira! Ah, tá com uma beira no rabo. Tá Ai, vai foi. Ai, de novo! A fruta é só se raspando nos negócios, Ai. as canelas Ai, já estão em cada viva Poxa, é acho tem uma pedra aqui. <risos> Bora! Pode gerar facilidade. <risos> <risos> Gente, é com. Vou... Bora! Ah, ajuda! Bora, tem um Bora, bicho vai. na minha perna aqui! Bora, vai! Salva ah, vai o próximo! Ah, agora. Salva, ah, ah, salva. Cuidado aí, galera. Ih, segura aqui o celular! Porra! Eu falei aqui Você que eu tô com medo de ser o último da trilha, porque o último sempre desaparece. Vai agora! Agora é pelo canto ali, ó! chama o Chama o Chama ah, agora tá normal. Já foi. A gente tá, parou pra tirar umas fotos aqui nesse negócio, já teve a primeira baixa aqui nesse negócio, vai, ó. Vai. Alguém vai, deixou, vai. olha ali, ó, tô... oh, acho que vai, tua vai, testa ó. ficou aqui, ó. O Cris <risos> arrebentou a cabeça aqui. sei é. ah. Isso aí. Bora. Ah, se tinha galho ali, não já tem mais. Foi. E aí, bebê, tá gostando da trilha? amando. Uh! <risos> A canela como é que tá? Olha, não cai. A canela como é que tá? Oh, toda raspada. Eu aqui, eu vou fazer um... Escalada radical agora, vai. Ai meu Deus. Cara. Bora. Porque escorrega pra caralho. Não, sobe aí, eu te empurro aqui, ó. Calma, não <risos> não, não, eu vou subir, vou, frente, Calma, eu vou, subir, vou, vou te ajudar. Peraí. Tá. Você é só subiu o degrau ali, B. O Então rapaziada, acabamos de sair da trilha Já estamos meio longe da cascata Pai amor, picada de abelha Picada de abelha O Cris, como eu tava falando, o Cris tomou Várias picaduras Ali no meio do <risos> Da trilha né? na atrás. <risos> E com isso aí A gente finaliza o vídeo Tamo junto Grisada é nóis. Vamos se inscrever. Se inscreva no canal. Nossa, que vontade. Eu vou, eu vou, eu vou me desinscrever depois disso. Maram popping